Quero começar falando um pouco de um dos aspectos de governança que mais desafia os países de desenvolvimento, que é a ampliação do acesso à internet para aqueles que ainda não se encontram inseridos na sociedade de informação. Não por acaso, um dos temas centrais do 10 IGF é a discussão das opções de políticas públicas para conectar o próximo bilhão de usuários. No Brasil, há pleno reconhecimento da importância do acesso à internet para a vida das pessoas. O marco civil da internet, que tem por fundamento valores como respeito à liberdade de expressão, os direitos humanos e o desenvolvimento da personalidade, claramente anuncia que o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania. Assim, um dos nossos grandes desafios atuais é a busca pela criação da infraestrutura de telecomunicações que dá suporte à internet, assim como o estabelecimento de um ambiente regulatório estável que propicie os investimentos, a inovação e o respeito aos direitos dos cidadãos.